Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Jovem Cultural e no conteúdo de hoje você vai aprender sobre a importância de ser uma pessoa gentil. Mas veja bem, isso não significa que tu deva querer agradar a todos, pois uma pessoa gentil demonstra cortesia, é educada e atenciosa ao invés de procurar cegamente a aprovação de outras pessoas. Mas antes de darmos início, a mais um conteúdo, aproveita para se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e deixar o seu like, por favor. E bom, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Ser gentil não é fácil nem óbvio. Não significa forçar um sorriso do qual não gostaria, nem buscar aprovação ou ser admirado. Ser gentil é tratar de forma justa a todos e ser elegante, em ocasiões que requeiram, é expressar a sua opinião de forma sincera e que ensine quem deseja aprender, e ao mesmo tempo, é estar preparado para até mesmo tratar bem os incapazes de ter bons modos. E caso você se depare, em sua jornada, com situações das quais outros indivíduos errem, saiba ter a gentileza de não criticar e de não expressar opiniões Caso este não peça, pois sabe o que te diferencia dessa pessoa? Nada. Temos sempre a falsa impressão de que somos diferentes, que somos melhores, quando na verdade nós somos iguais aos outros, com os mesmos desejos, sentimentos e vontades. O erro das pessoas está em pensar dessa forma, pois o que você pode ser é somente melhor do que você era ontem. Isso sim faz a diferença na sua vida. E a gentileza em fazer a diferença é saber ser solidário. Portanto, se você se acha digno de ter um bom tratamento pelas pessoas, também dê a elas um bom tratamento. Pois gentileza gera gentileza, nada mais do que isso. E quando o seu próximo for incapaz de dizer obrigado por um ato seu, saiba ter cortesia. Não espere por um obrigado. Faça o seu melhor para ele, pois dessa forma, você estará fazendo o que é melhor para você. E nesse ponto, me diga aí nos comentários, você se considera gentil? Pois eu aposto que em algum momento da sua vida, você errou em alguma ação que fez, mas que por vezes, por mais que você tenha recebido hostilidade de alguns indivíduos pelos seus atos, outros foram gentil contigo, te ajudando a superar esses momentos ruins. Essa é a essência é exatamente a que você deve ter em sua vida. Saiba fazer a escolha certa desde cedo. Em quais atitudes terá nesses momentos e nos momentos quando seu próximo for falho. Pois caso você não queira se tornar uma pessoa amarga, tome a decisão correta. O que faz uma pessoa gentil ser gentil são exatamente as suas escolhas. Pois esta decidiu, em algum momento da sua vida, que seria melhor do que ela era ontem.